E aí do canal, como estão vocês? Iniciando mais um vídeo hoje Vou mostrar a manutenção que eu estou fazendo no meu Smart para vocês verem como é que funciona E falar um pouco sobre como é, um, é ter um carro aqui na Europa, em Portugal E continue assistindo aí, segue a vinheta, é nóis seguinte Olha que eu comprei aqui ó. Braço da suspensão 2 Barra escora da barra estabilizadora 2 também E articulação de suspensão Também duas trocados dois lados da frente Olha só Então aqui estão os braços dando esses sacos aqui Eita, tá vaquei aqui tudo não vou tirar agora deixar aqui vou levar para trocar ali na mecânica vou ver quanto é que eles vão me cobrar aqui acho que é a articulação da suspensão aí ó vai aqui na ponta E aqui escada da barra estabilizadora Deixa eu tá fechado isso aqui Peraí, acho que tem um aberto aqui Tem um que eu abri e deixei meu Meu omelete ali na cozinha Vai queimar aquela merda Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui Olha como é que é As peças vieram da Alemanha Comprei num site que tem aqui Que todo mundo compra as peças muito barato. Mostrei pra vocês ali Vou mostrar de novo o valor aqui pra vocês verem Quanto é que saiu cada coisa Se liga só O da suspensão Saiu 12. Cada um, 12,62. Uh, a barra, escora da barra estabilizadora, saiu R$ e pouquinho. E a articulação da suspensão, comprei dois também, saiu R$ e pouco. Então, muito barato as peças. Vamos ver agora mão de obra, aqui é o mais caro de tudo. Então, galera, é o seguinte. Uh, duas coisas importantes aqui para ter um carro. Primeiro é o imposto o único de circulação, Imposto único e o C, imposto único de circulação, que no caso do meu carro, como ele é baixo de 2007, eu vou pagar muito menos, vai dar cerca de 18 euros, e depois tem que pagar também a inspeção, que são mais 30, e o carro tem que ter uh, o mínimo de capacidade de andar na rua. Então eles fazem uma avaliação lá, olha o carro por baixo, olha as luzes, olha se o farol não tá embaçado ali, olha a poluição também. Eles vão enfiar um negócio dentro do escape do carro. Então tudo isso tem que estar certo para ser aprovado e poder circular. Já os carros acima de 2007 o valor já é bem mais alto uh, do imposto, porque eu tava olhando alguns carros aqui para comprar, outro que não seja de trabalho, né, para lazer, até porque o smart é muito ruim de andar. E... O que? Não acha ruim de andar? Acha bom? Hã? Mais ou menos Não é tão ruim É, ah, não é tão ruim pro passageiro, né? Mas pro motorista é ruim pra caramba É que não dá pra deitar o banco É, o banco não deita Até eu pensei em trocar os bancos Pra ver se fica um pouquinho melhor Como eu fico muito dentro do carro Fazendo entrega E às vezes tô parado aí Uma esquina esperando o pedido Daí eu tenho que ficar sempre naquela posição ali Muito ruim E... É isso aí, vou mostrar depois para vocês os meus pneus. Não, vou mostrar agora para vocês. Pera aí. Tô guardando aqui no meu banheiro, se liga só. Os pneus novos pro carro. É, não tinha onde pôr, aqui em casa é, é muito pequeno. Vocês já viram aí nos vídeos. Seguinte, esse pneu aqui, aqui a medida, 1,75, 5,5, raio 15. Esses aqui são mais largos, vão atrás. E esses aqui mais finos, 145, 65, 15 É o kit básico Para os pneus, para as rodas do, do Smart Espero que fique bonito, melhor do que ele que vai estar, tá, né? Porque estão muito velho Aqueles pneus lá, tá, tá indo para saco uh, Até eu peguei esse aqui, veio a etiqueta errada aqui Não sei se vocês vão conseguir ver E eu quase que mandei de volta ele Chegou a vir o o entregador de novo trocar ele me trouxe outro pneu mas daí eu, eu vi depois que estava escrito um 755515 que é igual a esse aqui tá escrito aqui do lado também aí só a etiqueta que tava tá errada mas isso aí eu vou mostrar depois para vocês uh, o carro, como é que vai ficar tô indo lá daqui a pouco na mecânica mostro um pouquinho para vocês também tem que esperar um pouco porque a câmera tá dando pau Telefone novo E a câmera tá toda desgraçada já Grisado, seguinte Não mostrei pra vocês onde era a oficina Acabei largando o carro lá esqueci de filmar Desculpem Mas agora eu vou mostrar tudo certinho Mostrar ali a oficina que é Especializada em smart E eu deixei o carro pra fazer As arrumações daquelas que eu falei pra vocês Já estamos chegando aqui Estamos chegando 30 minutos antes do que eu do que o cara falou pra gente ir buscar o carro, mas eu tenho que levar a rapariga no, um no serviço. Pressão. É, vamos lá meter uma pressãozinha pra terminar. Vamos ver como é que ficou. Então, gurizada, estamos chegando. Aí, ó, a oficina dos smarts. E vamos ver se o carro tá pronto. Olha, não tá ali na frente ainda. Ih, acho que nem terminaram. Vamos lá ver. Se liga só, tem só a Smart aqui. ó. Smartzinho. Então, Isso, rapaziada. Esse era o doador de peça do carro. Vamos ver aqui, ó. Então, rapaziada. A gente chegou aqui, o carro não tava, foi pra lavagem, eles deu uma lavagem grátis aqui Eu tô aqui ó, uns euros aqui pra pagar A mão de obra disso vai ser mais caro que as peças, vai ser... Aí 204 a mão de obra As peças vão dar... o que vai dar? Vai dar mais ou menos 200 né? Ah é, tem, tem o teto Então não vai ser não Vai ser 144 mão de obra E mais a parte que eu comprei Um teto que eles vão me instalar também Já com a instalação Que eu vou mostrar pra vocês Porque eu tava o teto de vidro E a gente passava maior calor Não tinha como fechar em cima E agora eles vão instalar essa parte Que tem vários smarts desmontados Eles vão utilizar Peças desses aí Pra, pra repor a minha então vamos ver como é que vai ficar. Então, rapaziada, ele chegou aqui. Tá aí o carro: pneu novo. Aí o pneuzinho é, da frente também. Foi trocada a suspensão. Vou ver se consigo mostrar isso pra vocês. Braço novo. Do outro lado, também Tem trocado o braço, a, a, a rótula da suspensão E mais uma outra peça, que eu não esqueci o nome Colocaram aqui o teto, também Aí, ó Pra não pegar sol, quando estiver trabalhando isso aqui vai me ajudar bastante Isso aí é... Só tem que fazer o polimento aqui No farol E já posso levar para inspeção Tudo certinho Tá ficando bonito, hein Como falei para vocês, loja especializada em smart A quantidade de smart que tem tem até um que não é, mas o resto lá é só smart Tudo smart, lá pro outro lado tem um depósito cheio de smart também Vou testar agora como é que ficou rodando com a suspensão nova Ver como é que tá, tem por gasolina também, tá sem nada. Isso cruzada. O carro tá... Aparece mais macio e não tá batendo, pô, tava batendo pra caramba. Paiu de metal quando passava num buraco ou, ou alguma coisa. Agora vamos ver. Não goste mais nada Porra Tá macio pra caralho Agora já dá pra gente correr Tipo veloz e furoso no bagulho Vamos acelerar essa merda Já dá pra tapar o sol aqui, ó E é isso aí Agora sim ah, tenho que falar outra coisa para vocês, sobre a inspeção, que eu vou ligar agora para agendar a inspeção e já vou pagar o documento do carro. O documento vai ser 18, já está lá no site das finanças, e a inspeção, o valor é 30, se eu não me engano, e esses são os, os valores que tem que pagar de imposto do carro. Depois disso, que eu não falei, acho, no vídeo anterior Tem que pagar o seguro Aqui é o seguro é obrigatório E não é o seguro que nem, no, que nem no Brasil Que tu paga aquele seguro lá, que é alguns reais e não serve pra nada Eu me esqueci o nome DPVAT, acho que é Não, aqui é obrigado ter o seguro Contra danos Então se bater aqui, tá segurado Daí tem os seguros melhores e os piores. Todos os seguros aqui cobrem o carro que tu bater. Mas a maioria não cobre o próprio carro. Então, perde o carro e vai fora. Até porque o valor do conserto seria muito mais caro que o carro. É que o carro é muito barato. O meu seguro eu não me lembro agora, mas eu fiz. eu pago 190 por ano. Pago duas vezes Pago um semestre e pago no outro semestre O da moto já é diferente um pouco Meu seguro da moto eu pago uh, todos os trimestres É trimestral Daí eu tenho que estar tá imprimindo Um comprovante seguro para toda vez Que é cartão, cartão verde, acho que é o nome Para poder circular por aí sempre a moto tem que buscar lá na mecânica também Se você quiser que eu mostre aí, eu mostro pra vocês E tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo Tô aqui, agora o carro tá bom pra caralho Tá bom de dirigir, estilo Velozes Furiosos E deixa o like, deixa o comentário E tamo junto, até a próxima